Oi, Águas Cinzas e o Fluxo da Água no Novo Sistema, Ciência Terra Nova, os Sentidos da Ciência. Então, é, é que eu acho legal, <risos> eu acho legal essas coisas, eu aprendo com isso, eu vou me divertindo, é, é legal botar a mão na massa, né? atividade física também, e ir acompanhando as minúcias, os detalhes, as coisinhas que, que vão acontecendo, que é, é legal a gente estar tá atento a tudo isso. Não é só fazer o, o negócio, é fazer um negócio com cuidado, e observando e aprendendo, e é isso que a gente vai fazer. O sifão começa a trabalhar, então vamos acompanhar o caminho do efluente chegando no brejinho, do brejinho passando é, para aquela bacia de, de transposição, da, daí chegando no cordinho, aumentando o volume da, aguinha, da água no cordinho, chegando no brejinho, que ainda não está com todas as pedras, então está com uma lâmina d'água, e aí a gente pega umas imagens legais aí também, até a água chegar a aumentar o volume e transbordar. E é isso que a gente está buscando, nós estamos buscando o transbordo. A gente não quer perder energia, a gente não quer perder água, a gente não quer perder o nutriente. A gente quer acumular isso, transformar isso e transbordar né, essa água, esse efluente, é, já tratado esses é, nutrientes e disponibilizar para que a vida possa se desenvolver. É essa brincadeira que, que nós estamos fazendo. É, e aí eu junto isso com o sistema de tratamento. Legal? Vamos dar uma olhada. Olha o novo sistema, já lá vai tomando forma. Já preenchi outra vez com água para a gente acompanhar. Estou vendo que tem alguns lugares aqui que estão um pouquinho mais úmidos. Mas isso pode ser, eu não, não creio que seja infiltração. Deve ter sido, eu umedeci esse solo para piloar ele, para socar, né? para compactar. Então deve ser isso, mas eu vou acompanhando. Dá para gente reparar que já está quase aqui no nível para água descer para esse próximo compartimento. Vamos tirar esse tambor daqui. Porque agora nós vamos acompanhar Pronto, nós vamos acompanhar a chegada da água do efluente. É, aqui não vai ficar um laguinho, eu vou colocar pedra rolada, já comecei, vai mais uns três ou quatro carrinhos aqui e depois nessa parte vai ser um filtro e aqui a água já filtrada. Vamos tentar acompanhar a primeira quedinha da água. Está saindo, está acontecendo o sifonamento, a água, o efluente está saindo, entrando, o nível está subindo e ela vai começar a sair pelo outro lado. Vamos lá ver. Ok. Olha ali, dá pra gente ver que ela já tá saindo. Chegando no corguinho. Isso tudo aqui depois vai estar tá com plantas. Ah, Estamos no, no Hoje é dia. É inverno. Hoje está entrando o inverno. Então 21 de julho. Os vídeos demoram um pouco para sair. Mas vamos acompanhar aqui, ó. Tá chegando água no corguinho. As folhas estão juntadas aí. Outono vai caindo as folhas. Vamos ver lá no começo. Aí ah, o efluente demora um tempo para fazer todo o trajeto, né? Olha lá, a gente consegue o sol batendo na água. Ah, que legal! Já dá para visualizar isso tudo aqui com plantas? Como é que vai ficar no final? Estamos seguindo o passo a passo, né? Olha só. já começa a chegar a água por aqui. Nesse meio do caminho, o nível da água vai subindo no corguinho. ó o sifão. O sifão acabou de fazer o trabalho dele. A chegada aqui da água. Olha. Legal, vai preenchendo. e Ela já começa a escorrer por aqui também. Olha a aguinha chegando, olha que legal. Agora vai começar a aumentar a velocidade de escoamento. Porque lá no primeiro brejinho, essa água toda que chegou, ela atravessou o brejinho. Então as primeiras águas ela tava empurrando a água que estava próximo da saída. Agora já está chegando aquele volume maior. Então tá aumentando o volume e a velocidade da água. Olha a corredeirinha se formando. Ah! Olha só! Ah, mas é muito legal, hein? Ao vivo e em cores! O funcionamento do nosso corguinho, um primeiro laguinho e aí essa água já começa a chegar e aumentar o nível do que está um laguinho hoje, mas não vai ser, né? Vai ser também um brejinho. Olha a velocidade. Muito legal, muito legal. Então, ao mesmo tempo que é um sistema de tratamento, é também uma, uma brincadeira que a gente vai fazendo. Lá em cima continua chegando a água. O efluente, né? Olha só, é como se tivesse chovido muito lá na cabeceira e aí desce aquela quantidade grande de água ao mesmo tempo. O pessoal chama de cabeça d'água, que é perigoso para quem está numa corredeira, uma cachoeira. Não percebe que lá na cabeceira choveu e aí de repente, quando a água chega, chega num volume muito grande. Vamos chegar lá na, na pontinha para ver se essa, se essa água vai ser suficiente para iniciar o transbordamento. Vamos ver de um outro ângulo que já está chegando a água, vamos aumentar um pouquinho mais. A quantidade na hora que eu baixo isso aqui o volume o nível lá do laguinho diminui também chegando mais água e aqui quase quase só que a área que a gente tem né a lâmina d'água a casinha lá embaixo Olha só, uma imagem legal, hein? Então, como a área aqui é grande, não é um litro ou dois que vai fazer aumentar tanto, é preciso chegar uma quantidade boa de água para que o nível suba um pouquinho mais, então dependendo de quando... Se você está em uma baixada, por exemplo, que aí vai subindo devagar o nível d'água numa enchente de rio, para subir um centímetro a água, é muita água que tem que chegar. Muito bem, está quase, mas estou achando... Que ainda não vai ser agora, hein? Muito bem, muito bem. Uhul. Chegou. Ha, ha, ha. Muito bem. Então é esse o caminho que a água vai fazer aqui no brejinho, olha que legal hein, que legal, as folhas vão parar ali um pouquinho, de repente impede um pouco o caminho da água, o nível sobe mais um pouquinho, a pressão aumenta, carrega a folha, daqui para frente, Vou deixar isso tudo encher. E aí vamos observar se tem algum vazamento ou não. E se tiver tudo bem, vem a instalação do filtro. Ali já encontrou um outro caminho. Aumentando mais o nível. Legal, hein? Puxa vida, legal! E agora vamos aguardar o preenchimento de todo o sistema. E aí? Curtindo a brincadeira? Dá umas imagens legais, né? A lâmina d'água. Então, nós vamos no, no passo a passo, vamos acompanhando as coisas todas. Já, já estamos chegando é, no vídeo aí, nós estamos no inverno, agora nós estamos quase chegando na, na primavera. Estamos querendo finalizar o inverno, então já estou conseguindo chegar aos vídeos mais próximos. Legal, né? Então, é isso aí. Se estiverem curtindo, abre você um, um canal também, faz na tua casa, grava as coisas que você está fazendo, começa a disseminar. Ah, mas ninguém vai ver. E daí que ninguém vai ver? É, no começo aqui do canal também você acha que todo mundo via? Era um ou dois. O canal começou com um ou dois. Né? E aí vai aumentando as coisas. A, aquele conteúdo que você tem aí guardado contigo, seja lá qual for, ele é importante para alguém no mundo. Se você não mostra, ninguém vai ficar sabendo. Então, abre o seu canal, comunica com a gente. Está fazendo coisas aí na área ambiental? Manda para a gente e a gente, de repente, divulga aqui também. Vamos fazer isso? Você divulga o canal e eu divulgo o, o teu canal. Se tiver sintonia, se tiver legal as coisas. Que tal? Eu ajudo nesse processo. Fico o convite. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.